Me embolei nos gêneros, já não sei mais, identidade de gênero, expressão de gênero, transgênero, binário, não binário, assexuado, agênero, o é, que, que falta? Gay, lésbica, que está dentro dos outros aí, né? É, cisgênero. Eu já sei de uma coisa, eu não sou cisgênero, não devo ser, porque eu tenho esse jeitinho que não é um jeitinho muito de... É que se enquadra nos meus estereótipos de homem, que nasceu homem, que tem expressão de gênero masculina e identidade de gênero masculina também. Né? Mas é o que, eu, o, que eu, o que eu tinha em mente. Está tudo embolado porque a gente está descobrindo essa diversidade do, da sexualidade humana. Diversidade é bom. Né? Não só é real, ela existe, como ela é boa. Só que eu fico pensando nessa questão de gênero, que tem umas coisas que são óbvias, né? Expressão de gênero e identidade de gênero são bem fáceis de entender. Mas até que ponto a gente não está colocando em cima do nosso conceito de, de identidade de expressão estereótipos? Por exemplo, ah, o Rony, ele não deve ser esse gênero porque ele não gosta de todas das coisas que o homem deve gostar, ele gosta de umas coisas que a mulher gosta, ele gosta de umas coisas que XPTO, que não binário, sei lá, gostam. Né? ele se encaixa naquele estereótipo né? da pessoa que gosta de né? gosta de estudar uma coisa que agora é não pode ser homem não pode gostar de estudar já há algum tempo ouviu falar até já li artigo até de que nos Estados Unidos já tem um problema com com redução de homens na universidade em cargos né? mais elevados da universidade porque os homens não querem estudar porque não é coisa de homem então até que ponto é, ah vaidade vaidade é coisa de mulher é coisa de homem e eu acho que a gente meio que julga e se embola mais ainda quando a gente começa a pensar, é, tentar entender o gênero em cima das, dos, dos estereótipos que a gente acumulou ao longo do tempo. Então esse vídeo, na verdade, é um vídeo introdutório de admissão de, de, de ignorância, que eu tenho, não sou totalmente ignorante, eu procuro entender, mas eu acho que nós todos estamos meio que tentando é, definir as fronteiras, tentando fazer as caixinhas das coisas. Eu acho que o pessoal não binário é o pessoal que talvez não goste muito dessas caixinhas e eles podem estar mais certos do que a gente. Vamos parar de nos, nos preocupar com o que que é, é a nossa sexualidade, com o que, que é... Vai, viva a sua sexualidade. Só que é claro que a partir do momento que existe um monte de preconceito em cima da sua forma de se expressar, é, tanto sexualmente quanto... Etc., <risos> é preciso a gente saber definir. Olha, isso não é anormal. O transgênero não é anormal, o Transgênero funciona é isso, isso e isso. Você fica na tua, não se meta com o transgênero. Tenta entender o transgênero. Se você for uma boa pessoa, você vai tentar desenvolver empatia, exercitar a sua empatia e entender como é que funciona os outros. Ver o mundo pelos olhos dele, deles e não pelos seus. Né? Ah, tô gravando num lugar diferente, né? Então caí aqui e como bom youtuber eu ando o tempo todo é verdade com tripé gravador para gravar o som legalzinho e uma câmera pelo menos estou num lugar com fotos bonitas de homem homem pelado inclusive mas cara não louro não gosto louro acho meio feio mas eu caí aqui porque o dia hoje tá corrido e foi onde deu para gravar Ocupei um espaço e estou gravando aqui. Eu adorei essas fotos aqui, porque me dá a chance de falar ok, eu acho bonitos esses caras. Não acho, não sei dizer se eu acho sexualmente atraente, não. Mas, porque eu sou meio hétero. Antigamente, assim, até hoje, né as pessoas falam assim ah, você não pode falar que o homem é bonito, tem que falar que o homem é simpático. Isso que eu também não achei bonito, não. Bonito corpo, mas não é bonito de... Por que, que você não pode achar... São esses estereótipos, essas manias, as pessoas ficam nervosas. Ah, eu não posso usar o emoji de unicórnio, porque senão vão desconfiar que eu não sou homem. Enfim, esse é um vídeo introdutório, como eu falei, e vou tentar depois chamar pessoa binária, de repente, para falar sobre o que é binário. Mais de uma, porque eu acho que vamos ter várias, opções, várias opiniões. Esse é um vídeo introdutório para lançar a ideia. De repente você comenta aí. O que você acha de, dessa diversidade de gêneros, por favor, sem nada agressivo a ninguém, tá? Porque aí não dá pra deixar. Mas é isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou do vídeo? Dislike. Por favor, explica por quê. Né? Pensa bem. E se não é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, né? dá um like. Não, dá uma assinada. Assina aqui. Aqui. Acho que tem uma assinar aqui também. É isso. O dia está corrido hoje, como eu disse. Tchau, tchau. Bonito mesmo. Aí você vê assim, eu acho bonitos esses caras. Ah, então eu não sou homem. Né? É, então Parece que tinha raiva da diversidade no passado, né? porque a gente ficava naquela coisa de desgostar das outras culturas